Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo todo do YouTube E hoje trazendo um vídeo para vocês aqui, parte de vlog que eu falei que eu ia trazer mais vídeos E acabei, estou trazendo muita coisa para vocês E eu fiz até um vídeo no meu Instagram pessoal falando que tinha melhorado o tempo Porque ontem fez 21 graus Mas hoje voltou a ficar um pouquinho friozinho, mas tá um dia tão bonito que eu queria dar uma volta queria sair Conhecer um parque que tem aqui perto de casa Então vou mostrar pra vocês um pouco desse parque É bem perto de casa, mas acabei vindo de carro Estacionei aqui Tá começando a ficar bem legal, o pessoal tá treinando beisebol Vou mostrar pra vocês um pouco E eu espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá Aqui galera, o pessoal tá treinando Beisebol Então ali ó, os caras Treinando um arremesso Olha lá É doido Os caras jogam uma bola bem forte, você é doido? Os caras são fortes Tem que ser homem pra fazer essas coisas, né? Não, não, não rola pra isso, pra isso não Aqui algumas, as árvores ainda estão um pouco sem folhas Mas já acabou o, o inverno, né? Já entrou a primavera, tanto que a gente vai andar um pouquinho mais aqui E vocês vão ver que tem algumas coisas que já estão já já tá começando a nascer flores Já estão começando a nascer umas coisas legais aqui Aqui é um parque bem perto da minha casa, tem um lago aqui Vamos até lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho do parque Galera, olha que legal esse lugarzinho aqui é Tipo um lake, olha o patinho É legal Bem bonito mesmo, dia bem bonito pra vocês verem, né? Olha que dia bonitão Vou andar aqui, aos os patinhos Um monte de patinho, dois patinhos na lagoa Que não pode dar comida pros patos E aqui parece que congela, né? Como eu falei nos outros vídeos Eu não peguei O um inverno pesado O pessoal até falou pra mim Pô, você não pegou o um inverno pesado aqui ainda E aqui, pelo visto, deve congelar E você não pode Warning, tem ice Tá gelo fino, né? Mas como já não, não tá mais Mais frio assim, desse jeito, né? Então, não tem problema Aqui você Passa debaixo aqui desse negócio aqui. Essa parada aqui É o túnel do tempo Túnel do Tempo. Pronto, voltamos no tempo. Aqui, ó, ali, onde é, que é o estacionamento? Tô passando por baixo aqui. Tô conhecendo é a primeira vez isso aqui, gente. É a primeira vez mesmo, nunca tinha vindo aqui. Olha tartaruga? Olha a tartaruga ali, gente. Ah. Lá. Ai, ela, foi embora agora foi. ela falou Só... que ela não, não fala com bandeirantes. Falou que não ela fala. Que ser... Não quis. Como eu falei pra vocês, galera Tipo, é, eu não peguei o inverno pesado Aqui, quando eu cheguei, cheguei aqui no outono E agora tá melhorando Ah, aqui tem um monte de tartaruga Vou mostrar aqui Um, dois, três Tem até uma bebezinha, Betinho Olha aqui a tartaruga como ela fica, Betinho Olha ali Tem uma ali no galho Dá pra ver? Tô vendo tem outra ali, minha. Hum, nice oh, meu Deus, eu vou Ela nunca viu tartaruga Olha, ó, ó, ó, caindo Pelo amor de Deus, cuidado aí Cuidado aí I não. Não, não, não vai muito aí não. não É a mesma coisa que falar que vai, né pessoal? Olha lá, olha, lá. olha lá Vai, né? Aí escorrega, cai no lago desse Que nem deve estar frio, imagina A água nem, nem deve estar fria tudo bem, não vai estar tá congelando É, quase que não sobe Ó cachorros tem que estar tá na coleira Aqui ó, já tá nascendo já algumas Tá vendo, algumas folhinhas, tá vendo Em algumas, com umas, umas coisinhas Legais Legal mesmo, ó, tá nascendo umas folhinhas tem... Vocês vão ver, eu vou vir aqui de novo Quando pegar primavera pesado E quando pegar também o, o, o outono Aí vocês vão ver, vai ter bastante coisa Aqui a outra parte, eu tô vou gravar pra vocês Galera aqui, ó, são casas Normais, tá vendo? Acho meio estranho você morar, tipo, assim, com as costas pro parque, sabe? Da sua casa. E é legal, porque você tá perto do, do parque, mas, pô, aqui a churrasqueira do cara aqui. Imagina, vem. É que não tem isso aqui, né? Mas, tipo, vem um cara aqui e coloca a cabeça aqui. Oh, e aí, cara? Apesar de carne é aí. É. É, sei lá, que eu sou brasileiro. Tem esse aqui, ó. Abertona aqui, ó, o quintal do cara, backyard do cara meio maluco isso, né? Aqui é cheio de... tem bastante casa aqui Próximo ao parque Mas aqui nos Estados Unidos tem algumas casas Pelo menos aqui em New Jersey, né? O que... que acontece? Elas são três famílias de vida Supor, tem uma família que fica no basement Que é no porão Tem uma família que fica na casa do meio E na casa em cima Mas não são todas as casas que são assim Tipo, algumas e aí é meio complicado Sei lá, eu não sou muito fã Eu prefiro, sei lá, eu sei que apartamento é a mesma coisa Mas eu acho que é menos Sei lá, eu acho é, Mais privado um apartamento do que morar assim Em uma casa com três famílias, sabe? E a garagem também, só uma casa vai ter direito à garagem Enfim, tem um, alguns detalhes assim meio, meio diferentes Mas isso acontece muito em New Jersey Em outros estados, geralmente Aliás, em outras cidades é, Se você for para um, uns outros bairros Que você vai aqui em New Jersey. Já não, já não é assim, já, tipo, uma, às vezes é uma casa para uma família só. aqui tem as as cerejeiras por causa do como a primavera tá entrando agora, né? Então vocês conseguem ver as as árvores estão ficando bonitas e não vai ficar, vai ficar tudo bonito, né? Ainda não tá, ainda no, no tempo ainda de, de tudo, né? Olha lá. Cerejeira, tal. Tá? Vídeo do meu carro ainda para vocês. Uma hora que estiver tudo limpinho, eu faço um vídeo para vocês um pouco aqui as cerejeiras bem bem legal bem bem bonito galera aqui essa parte aqui é o outro lado do parque a gente tá mandando lá do outro lado Ó, aqui tem vôlei para quem curte vôlei quem gosta de jogar vôlei tem até uma fila ali boa tem tênis também, pra quem curte jogar vôlei. Né? Eu sou péssimo em qualquer esporte, cara. Aí é um parque assim, só pra eu achar bonito mesmo, porque ou pra correr 5 minutos e já morrer já. De cansaço. E no fundo ali. Se não fosse as árvores, é... é Nova York. Vou tentar dar um zoom. Ao centro lá, Manhattan. Aqui não dá pra ver direito por causa das árvores. Nossa, mas show de bola esse parque. Muito, muito bom, gente Bom, galera, vou encerrando o meu vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado um pouco desse parque Que eu trouxe pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo E aí, quem sabe, eu faço mais vídeos de vlog Preciso me animar pra fazer mais vídeos, gravar Trazer mais coisas aqui pra vocês Galera, se você curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Esperto, valeu, fui!